Na hora de declarar o imposto de renda, uma das primeiras pessoas que nos vem à cabeça é o técnico em contabilidade. Seja nas empresas ou prestando serviços para pessoas físicas, ele é fundamental. No IEF Sul de Minas Campus Muzambinho, os estudantes do técnico em contabilidade subsequente aprendem teorias e técnicas financeiras, econômicas e sociais. O técnico em contabilidade pode atuar em empresas públicas e privadas e em escritórios especializados. O trabalho desse profissional contribui para o melhor desempenho das organizações nos mais diversos setores. Quer saber mais? Então acesse portal.ifsudminas.edu.br